Pochetinha, por favor, vem aqui na frente das câmeras, porque o público clama para saber quem é isso. Pentei o cabelo porque tá precisando. Vem aqui dar um oi, ele está com uma camisa de gato. Cara, vocês têm que vir aqui qualquer dia conhecer isso, só tem nego exótico aqui dentro. Vai lá, Pochetinha. E aí, pessoal, como vocês estão? Mostra a carapaça assim, ó, para ver se. Olha lá. Aqui, ó. Eu, já... eu tô tentando convencê-lo ou comprar um spray ou raspar a cabeça, mas tá difícil. Não, deixa cair normal mesmo. Tá bom, tá ficando igual eu já com as entradas aqui em cima. <risos> oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo no canal. Do Alessandro Trovato. É lógica é do botão do Excel, né, meu jovem? Um beijo pra você, Trovato. E no vídeo de hoje. <risos> E no vídeo de hoje nós vamos mostrar como colocar critérios de maior, menor, sinal de inequação Ou como o Excel gosta de chamar, operadores de comparação dentro das funções condicionais Olha que negócio, pelo menos, de explicar complicado Certo, Que Se você ficou em dúvida, né? Fica à vontade para ficar depois da vinheta Mas basicamente a gente vai fazer operações de conto C, soma C, lá, lá lá lá lá Utilizando sinais de maior, menor, diferente e assim por diante Toga! Vinha, meu jovem! Vamos lá, Casey. O que, que são sinais de inequação? Lembra lá? Já a gente aprendeu isso na escola. Lembra? Maior que não é o botão do play, menor. Olha lá aí. Sinal de diferente. Diferente? É diferente. Igual e assim por diante. Sinais de inequação ou como o Excel gosta de chamar, né? Vamos lá aqui para o Google, meu meu jovem, né? Para a gente colocar que são, ó, operadores de comparação no Excel, tá? Esse é o nome teoricamente que o Excel dá para chamar. Olha lá, maior ou igual, menor ou igual é diferente que foi aquele que eu falei assim, né? Acho que deu para entender. Basicamente, são alguns critérios que nós podemos colocar, podemos não, e colocamos para dar dinamismo, para dar linha de raciocínio no Excel. O problema que é esse, é que para algumas funções, volta aqui para mim. Para algumas funções, olha o exemplo da semana passada aqui, né? Para algumas funções, ele é muito simples e didático de usar. Por exemplo, ó, igual botão é igual botão. Tá vendo aqui? Coloquem sempre entre aspas quando você quiser colocar um texto dentro da função, certo? Que isso? Botão é igual, botão vai dar verdadeiro. Você concorda comigo, que se deixa aqui ladinho só para a gente explicar o que são esses sinais comparativos? Ó, um e cinco. Você concorda comigo que um é menor do que o cinco? Então você vira aqui, ó, um menor do que cinco. Verdadeiro. Aliás, deixa eu só ver o um negócio aqui, Zerati. Depois você coloca sinais de inequação, para ver se eu tô falando a mesma coisa. Sinais de inequação, o que é símbolos e como resolver. Estou me sentindo assistindo Globo Repórter. Ah lá, é isso aí mesmo. Ó. O desgrama. O meu negócio. O médico revela. É por isso que você tem menos virilidade depois dos 50. Sensacional, Kenciane. Mas vamos lá. E tem velho procurando as coisas aqui nesse negócio, hein? Maior que menor que maior igual. Então eu não tô ficando louco. É um sinal de inequação, realmente. Então como eu disse, cara. Ou se você colocar isso de uma função C ou de uma função C, ela vai funcionar perfeitamente. O problema é quando nós queremos utilizar isso nas funções condicionais, como soma Cs, conte Cs. Máximo 6, mínimo 6, etc. Você não vai conseguir, acho que como você já tentou. Para exemplificar um pouquinho essa ladainha que eu estou contando para vocês, vamos agora efetivamente fazer o exercício. Então, o que, que é esta base de dados aqui, Casey? É Tem uma amostra, sei lá do que, que é, pode ser de tamanho de sapato, o é, que, que é isso aqui que a gente viu? Virilidade, tamanho de picolé, frequência de pessoas com idade. Imagina alguma amostra na sua bela cabecinha. E você quer montar um histograma ou quer contar por intervalos? Então você pode fazer isso por CONTE -se -se. você quer contar quantas informações tem em um determinado intervalo. Então vamos fazer essa função. Aqui não é para explicar exatamente como é que funciona o CONTE -se -se, mas você vai levar de lambuja também, tá? Apesar de já ter vídeo no canal. Então o que vai acontecer? Que é isso, ó. Eu vou utilizar, pessoal, esses intervalos fictícios aqui, ó. De 0 a 25, de 26 a 50, 51 a 75, 76 a 100. Só para facilitar e pelo não ficar fazendo a cagada de digitar dentro da função, eu vou apenas estabelecer aqui, ó como células paralelas, satélites, anexo, batiza do jeito que você quiser, porque a planilha é sua, certo? Nós vamos colocar aqui ó esses limites escritos aqui ao lado. Tá bom? Se você quiser automatizar, depois colocar 0 mais 25, depois aquele lá mais 1 um para ficar automático, tudo bem, não tem problema. E aqui nós vamos fazer efetivamente o conte Cs, tá? Então, igual conte Cs. Então, note que todo esse conjunto que leva o Cs, case é são operações condicionais, né? Geralmente ligadas à matemática, máximo Cs, ó. Máximo Cs, mínimo, ô oh Cristo, mínimo Cs. Vai ter o famoso média Cs, vai ter o famoso soma Cs e vai ter o famoso conte Cs. Então tudo isso que eu vou falar no vídeo agora vai servir para essas outras funções, tá bom? Então olha lá, primeiro intervalo de critérios. No caso aqui a gente só tem um critério, mas tudo bem, tá? O critério que eu vou contar é o tamanho, beleza, Keys? Vou fixar, né, ou tornar a posição relativa para absoluta que a gente... Sabe aqueles arrotão que sobe quando você está falando? Então, beleza, foi a tilápia do almoço. Para transformar a posição relativa no absoluto, você faz a fixação ali. Ponto e vírgula. E aí, qual que é o critério, o que é isso O critério, você não quer pegar maior que zero e menor que 25 para ficar dentro da primeira faixa que a gente colocou aqui? Então, naturalmente, você viria aqui no Excel, né? Fala assim, ah, eu estou dentro de uma função, sei que funciona desse jeito. Você fala assim, ó, eu quero valores maior, igual ao 25, ao zero, né? Ao zero, ou... A célula que está aqui ao lado, beleza, Case? Tá didático desse jeito? Não estaria muito bacana se funcionasse desse jeito? Por que que antes de dar o Enter, eu sei que não vai funcionar? E o que eu fizer daqui para frente, o Excel vai desconsiderar. Porque é o seguinte, o Excel é um artista, meu jovem. Tudo que ele for realizar tá, dentro da sua função, dentro da sua fórmula que está criando, e ele reconhecer aquilo como um argumento, ele vai pintar. De azul, de laranja, de roxo, de verde, depende de quantas variáveis ou quantos intervalos você for ter. Está de preto ali, Casey. Meio sem graça, apesar de você adorar preto. O que, que isso, como linguagem de programação, vai dizer? Que o Excel não está entendendo isso. De modo que, vou fechar o parênteses só para a gente dar um enter, tá? Não precisa fazer isso você repetir no vídeo, mas olha lá. ó. E aí a gente faz o que, né? Uma outra coisa importante: a gente geralmente não lê o que está escrito. Ó, damos o ok, o cancelar, o ajuda, por nós, nós estamos com uma impaciência que só quer clicar. O que, que está escrito? no erro. Vamos lá, nós encontramos um problema nesta fórmula, então, ou seja, o seu animal você está digitando errado. Não está tentando digitar uma fórmula? Quando o primeiro caractere é um sinal de igual ou de subtração, o Excel pensa que é uma fórmula. Realmente é uma fórmula. Então você digita Igual, 1 um mais 1, um, a célula mostra 2, muito bom. Para contornar isso, digite um apóstrofo primeiro. Ou seja, se você quiser colocar uma informação dentro do Excel e quer que ela seja reconhecida como texto e não como uma fórmula, basta você seguir aquilo que o Excel está te dizendo. Colocar aqui ó, um apóstrofo para não reconhecer isso como uma função, esse Note que, à medida que eu ponho o um apóstrofo, inclusive, ó, ele... Para de ser artista e passa a colocar todo mundo em preto. E se eu der um Enter, olha que bacana, né? Ele vai entrar exatamente o texto que está aqui dentro. Não é isso que a gente quer. Então, o que, que acontece, meu jovem? A partir do momento que você faz a digitação de um valor e ele não é reconhecido, como aconteceu com o meu botão, que para quando eu quero que seja um texto, eu coloque entre aspas, vai dar pau. Olha lá, ó. e você vai ficar aqui até amanhã, ó, porque o negócio não vai sair. Qual que é a dica, e aí sim vem a, a cerne desse vídeo, que é para resolver isso e o Excel nestas funções, ele conseguir absorver a informação que você está querendo colocar um sinal de inequação ou um operador de comparação. Presta atenção agora, meu jovem, que se você chegou até aqui, este, na verdade, é o momento mais importante. Você tem que colocar o sinal de inequação entre aspas, olha lá, mas um botão entre aspas vai ser como um valor. Exato, mas é assim que funciona. Não é por quê? Liga pro Bill Gates, pergunta para ele, o pessoal da Microsoft, porque eu não sei, mas é assim que funciona. Você vai colocar o sinal de entre aspas, mas botão, o F2 não ficou colorido ainda. Então ele não tá entendendo como isso, como sendo um, um argumento, não tá. E aí que vem o E comercial. Você sabe o que, que é um E comercial, isso? É Já assistiu minha aula, né? Mas eu vou te dar uma dica pra você não precisar lembrar o que, que é a merda do e-comercial. Você gosta de rock and roll, certo? Você não gosta de sertanejo. Mas você conhece chitãozinho e chororó. Então quando você vai ver qualquer dupla sertaneja, qual que é o símbolo que separa uma a outra? Ó? Chitãozinho e chororó. Até deu um pulinho aqui. Bruno e Marrone. Henrique, e Juliano e assim por diante. É aquele Ezinho da dupla sertaneja. Então, vou fazer uma dupla sertaneja aqui. Ó. Olha lá que beleza. E vejam que, à medida que eu coloco o argumento, dá o F2 ali e ele vai reconhecer. Então, eu vou dar o Enter agora e o que, que vai aparecer? 50. Não tem muito sentido. Por quê? Porque acho que todos os números aqui são maiores do que zero. Então, eu tenho que colocar o meu segundo argumento. Vou entrar na função de novo, tirar o parênteses. Aonde está o meu intervalo de critério? meu intervalo de critério é o mesmo. Fiz a fixação. I can't, I can't. E olha que hoje só é quarta-feira e a Casey está animada com um rato aqui, com uma bota dessa altura, cabelo parecendo charada do Batman e estamos nessa animação. Beleza? Ponto e vírgula. Então nós vamos contar quem está acima do limite inferior, que é zero, e no mesmo intervalo nós vamos contar, Casey, quem é menor ou igual o meu limite superior. Beleza? Então agora, não vou fazer daquele jeitão que a gente fez, já vou fazer, ó, as pinhas, menor, igual, fecha as pinhas, ou seja, o sinal de inequação ou o operador de comparação, tá difícil de eu decorar esse termo aqui, mas tudo bem, porque eu nunca ouvi, né? Fui pro no a primeira coisa que achei. Ele tem que ser menor do que o meu critério. Aí sim, meu jovem, a função, ela está pronta. Olha lá, ele vai contar para aquele intervalo quem for maior do que F2, e no mesmo intervalo quem for maior do que G2 ou daqueles limites que a gente colocou ali, tá? E vejam, que a minha fórmula ela está mais colorida que o cabelo da Case. Temos azul, temos laranja, temos roxo, ou seja, o Excel é o artista. À medida que eu dou o Enter, olha lá que legal, Case. Eu tenho sete valores que estão de 0 a 25. Se eu arrastar esta função, automaticamente isso vai ser calculado. Evidente, se eu mexer em qualquer critério aqui, vamos supor que eu quero pegar de 0 a 50. Olha o que vai acontecer com a minha contagem ali, ó, 17. Ele vai automaticamente mudando uh, essas informações, tá? Mas de tudo isso, moçada, o que que... O que que eu gostaria que vocês lembrassem que existem? Que quando você for fazer uma operação condicional utilizando soma 6, média 6, conte 6, máximo 6, mínimo 6, você precisa colocar o sinal dentro de aspas e depois e comercial, concatenar ou e da dupla sertaneja com o argumento efetivamente que você, tá bom? Se você utilizar a fórmula C, C's, como eu disse, aí você não precisa fazer isso. Talvez, né, Kenzie? Sei lá, porque isso já tá intrínseco que você vai utilizar a função C, você vai fazer um comparativo, sei lá o porquê. Mas esse foi o vídeo de hoje, o importante é que a gente resolveu o problema. Fecha aqui pra mim pra eu mandar um beijo pra todo mundo que está nos assistindo, né? Se você gostou do conteúdo, não deixe de deixar o seu joinha. Se você não gostou, não deixe de deixar o seu desjoinha. Até a próxima semana. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e Tchau. Beijo pra você, viu, Zerati? Faz tempo que eu não te vejo, espero que você esteja bem aí.